Quase um tempo no meu sovaco. Muito bem, senhoras e senhores, e você que é um religioso, por que não? Sem mais delongas, solta a vinheta, JP. Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão religiosa em relação à política do Brasil. Bom, é importante dizer inicialmente que o Brasil é um país laico. O que significa dizer que a religião, a religiosidade, não deveria ter nada a ver com as coisas que são legisladas dentro do Congresso Nacional. Tampouco com as que são executadas depois de legislada. Mas se depois que vira lei, então se vira lei tem que ser executado. Bom, não importa. A questão é, é fato que a comunidade evangélica, por exemplo, e eu quero deixar claro de que eu não estou querendo atacar ninguém já atacando, porque de fato eu sou um cristão, apesar de não ser um evangélico praticante, ou seja lá que caralho for, o que eu quero dizer é que, democraticamente falando, eles também precisam ser representados, etc e tal, toda essa ladainha de democracia que ok. Mas, mais importante que isso é dizer que o Brasil até o um Estado laico. Então, por exemplo, coisas como a legalização da maconha, ou pelo menos a descriminalização da maconha, ou a descriminalização... a dis... a dis... Um, dois, a descriminalização da maconha deveria ser tratada de uma forma um pouco mais laica pelo Estado e não tendo essa interferência direta da religião. O que eu quero dizer, inclusive, é que toda religião, já pegando gancho, é embasada em algum tipo de psicotrópico. Você pode pegar qualquer religião que seja, que ela vai ter um psicotrópico. E não pense em você que é questão que você fugiu disso, porque, na verdade, Cristo, antes de morrer, fez a Santa Ceia e deu pão para as pessoas que muito provavelmente não era é o suco de uva que você toma na Santa Ceia da sua igreja, mas que era vinho, vinho de verdade. Assim como ele transformou uma porrada de caralhada de barrinhos gigantes de água em vinho, porque muito provavelmente ele queria curtir com a galera, porque vinho é legal. O problema não tá, na minha opinião, e em bebês, sim, na embriaguez e os atos depois da embriaguez. Você fica maluco e faz merda. Eu acho que o problema está nisso, mas. Um vinho, tomar um acho que não tem problema Então, voltando ao assunto, toda religião é sim, basada em algum tipo de psicotrópico Me fale uma aí nos comentários Que não seja, e daí eu peço desculpas No próximo vídeo, ou não quando você for votar, você tem que olhar esse tipo de coisa também. Porque é legal você ter representantes um dos grupos e tal e tal, mas se você é um evangélico sensato, você sabe que pessoas como Silvana Malfoyer é um filho de uma puta, que as ideias dele são extremamente retrógradas, não fazem da sociedade uma sociedade melhor. Ele seria sim uma sociedade lotada de preconceito, de fato, entendeu? E se eu fosse colocar coisas como, por exemplo, o aborto em relação a tudo isso, é... eu não vou fazer isso, a gente vai fazer isso num próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar longo pra caralho. O fato é, tem em mente que o país é laico. É só isso, então não vote em malucos que tenham propostas imbecis totalmente embasadas em religião, certo? Seja o satanismo, cristianismo, hinduísmo, budismo, caralismo, maconismo, qualquer porra que seja. E não votar em pessoas assim, por favor, e você vai estar fazendo o um seu papel quanto cidadão da sociedade brasileira e ajudando todo mundo que não só você, ok? Muito obrigado pela audiência, por ter paciência em me ouvir, é isso aí, muito obrigado, fique com Deus, um abraço para vocês e JP, encerra o vídeo, tchau!